A vida já é tão complicada, eu não tenho tempo nem de fazer tudo que eu tenho que fazer, menos ainda de fazer o que eu gostaria de fazer, por que raios eu aprenderia a respirar? Sim, se eu tô viva, meio que parte-se do princípio, né? meio que automático, né? meio que ligado, se eu tô viva é porque eu sei respirar. Né? E se eu sei respirar, por que eu perderia meu tempo aprendendo a respirar? Olá pessoal, meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga, esse é o Calma Gente Calma e no vídeo de hoje eu vou te falar como a respiração correta pode mudar completamente a sua vida, ela mudou a minha, eu vou te contar como nesse vídeo. Antes de começar a falar de tudo isso, aquele protocolo de base do YouTube, se inscreve no canal, manda esse vídeo ou outros vídeos do canal que você acha interessante, que você gostou para pessoas em volta de você, para sua família, para seus amigos, que você acha que podem gostar também, me ajude a, a, a divulgar a sofrologia no Brasil para que mais e mais pessoas conheçam essa técnica que está chegando agora no Brasil. Sim, eu concordo com você que se você está vivo é porque você respira, né? Isso eu concordo, mas é muito provável, até mesmo sem te conhecer, que você não respire da maneira mais adequada, da melhor maneira possível. Assim, a importância da respiração não foi algo que eu inventei, que o Caicedo, o criador da sofrologia, inventou. Isso é algo que já é dito há séculos por, pela medicina ayurveda, medicina tradicional chinesa, pela yoga. Então, realmente não há nada de novo aqui. Então, por que, que a respiração merece tanta atenção assim, se é algo que a gente faz automaticamente, né? não faz sentido? Eu vou responder essa pergunta daqui a pouquinho. Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um teste com você. Pode ser que você precise dar uma pausa nesse vídeo, depois que eu te explicar para você fazer o teste. Gente, tenta deitar, de preferência. Se você não conseguir deitar, tenta pelo menos é, sentar de maneira confortável, assim, com as costas encostadas em uma cadeira, em alguma coisa. E colocar uma mão no, em cima do seu peito e a outra mão em cima da sua barriga. Fecha os olhos e durante alguns segundos respira. Calmamente, não precisa fazer nada de especial, não tente respirar de tal ou tal maneira, só respira da sua maneira natural de respirar. Não faça isso se você tiver esbaforido, acabou de chegar em casa, estava correndo, porque obviamente vai, não, vai, não vai ser a sua respiração normal. Então só faça isso durante, sei lá, 30 segundos, 1 minuto. Quando você estiver fazendo isso, tenta perceber qual das duas mãos, a que está em cima do peito ou a que está em cima da barriga, tá se mexendo. Qual a, qual a mão que se mexe junto com a sua respiração. Mais uma vez, sem te conhecer, eu posso supor que a grande maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo, mexe a mão de cima, a mão que está em cima aqui do peito. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas tem uma respiração um pouco mais alta, uma respiração que a gente chama de torácica, porque é uma respiração que vem quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo de alguma coisa. E não existe nada de errado com isso. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, sobre o estresse. Não é nada de errado em ter essa respiração um pouco mais alta de medo, de estresse, de ansiedade, porque essas coisas fazem parte da vida. O grande problema é quando sufica, quando a gente fica respirando dessa maneira o tempo todo. Porque esse tipo de respiração é uma respiração que não oxigena direito as nossas células e que inclusive... Causa, né? Ela vem, a gente tem esse tipo de respiração por causa do estresse, e essa, esse tipo de respiração mantém o nosso estresse, ele cultiva a ansiedade. Quer dizer, a gente entra num círculo vicioso de nunca mais conseguir se livrar do estresse e da ansiedade. Então, que ele exista não é um problema, é que, ele seja a, que essa seja a nossa maneira normal de respirar, isso sim é um grande problema. Então, isso responde a pergunta que eu fiz alguns minutos ali atrás. Por que, que, toda, por que, que a yoga, a meditação, isso aqui, por que, que tantas pessoas se interessam pela respiração? Porque respirar corretamente muda a sua vida toda. Continua assistindo esse vídeo que você vai entender. Inclusive, a respiração ela não dá somente informações sobre se você está estressado ansioso ou não. Ela te dá também informações sobre as suas emoções. Quando a gente é ansioso, que a gente é estressado, que a gente tem essa respiração um pouco mais alta... A gente também é uma pessoa que tem dificuldade para controlar as nossas emoções. Não é uma mera coincidência, não é assim algo que, nossa, que coincidência, não é. É, é os dois andam juntos. Eu, quando eu tinha lá para os meus, enfim, quando eu era criança, adolescente, quando era uma jovem adulta também, eu era uma pessoa bastante estressada, como eu já comentei aqui, eu era bastante ansiosa também, e eu era muito emotiva, eu era daquele tipo de pessoa que chorava, assistindo televisão, novela, propaganda, qualquer coisinha, eu, eu, eu chorava. O que não é um grande problema, né, você chorar na frente da televisão, vendo uma propaganda de margarina, tipo, o problema é seu, não, isso não vai, isso não... Traz nenhum problema para sua vida. O problema da falta de controle das emoções é mais assim na vida fora de casa. Quando você tá fora de casa, quando você tá no seu trabalho, quando você tá na escola, quando você tá em algum lugar e que você não sabe controlar as suas emoções, que você não sabe botar pra fora o que você realmente pensa, porque você tem medo de se debulhar em lágrimas, que você não. você imagina que você é acusado injustamente de alguma coisa e você acaba que, aceitando aquilo calado porque você sabe que você não vai conseguir se expressar da maneira certa porque você não consegue controlar suas emoções. Dificuldade para controlar as emoções, eu queria deixar isso claro aqui, é válido para pessoas que expressam bastante as emoções, aquelas pessoas né, que têm facilidade de mostrar as emoções, aquelas pessoas que choram na frente de todo mundo, que, que gritam, que batem porta, mas também é válido para pessoas quietas, discretas, calmas e tímidas, tá? Não pensem que pessoas tímidas, é, que não se expressam muito, que não falam muito, elas controlam as emoções. Não mostrar as emoções, guardar tudo dentro de si, não é uma forma de controle saudável das emoções, tá? É muito pelo contrário. Então, prestem atenção também nas pessoas tímidas e calmas, e, enfim, às vezes a timidez é, não é sinônimo de calma. Então, vamos fazer uma matemática rápida aqui. Se a respiração é o reflexo do meu estado de espírito, então, se eu mudar a minha respiração, eu também posso mudar o meu estado de espírito. Então, se eu trabalhar, se eu respirar corretamente, eu talvez vou conseguir... Controlar melhor as minhas emoções e controlar a minha ansiedade e controlar o meu estresse. Então como que é essa respiração que a gente deveria ter, né? Porque eu falei ali mais cedo que o problema não é respirar alto de vez em quando, é manter essa respiração o tempo todo. Lembra do teste que eu pedi para você fazer? Uma mão na, na peito e uma mão no peito e uma mão na barriga. O ideal, a respiração natural do ser humano, quando a gente está calmo, quando a gente está tudo bem, quando a gente está tranquilo, ou quando a gente não está estressado, é a respiração que é chamada de respiração abdominal, respiração consciente. É a respiração, para falar de uma maneira muito simples, que quando a gente inspira, quando o ar entra pelo nariz, a gente mexe a barriga e não o peito. Ou os dois, né? não é obrigadamente só a barriga, mas é essa respiração um pouco mais baixa, mais abdominal. Se quando você fez aquele teste, alguns minutos atrás, essa respiração te pareceu difícil, não se espante, pode ser que seja difícil sim, apesar de ser a respiração natural do ser humano, porque você já tem 20, 30, 40, 50 anos e você tá respirando assim há muitos e muitos anos. Acredite, eu já fiz sessão de sofrologia com criancinha de 5, 6 anos e eles já respiram. Você fala para uma criança de 5, 6 anos inspirar. Ela faz isso, tá? Então assim, são muitos e muitos anos respirando de uma maneira que não é a melhor maneira possível. Então você vai precisar de um certo treino para voltar a respirar é, mobilizando a sua barriga. Eu ouvi falar pela primeira vez da minha vida de respiração abdominal, eu tinha 27 anos de idade, eu tava grávida. É, não foi quando eu fiz sofrologia na maternidade, foi quando eu fiz aula de yoga é, para mulheres grávidas. E eu simplesmente me parecia, assim, impossível. Não era algo automático pra mim inspirar e mexer a barriga. E foi uma coisa que eu, hoje em dia eu consigo fazer sem pensar. Mas precisou de um certo tempo até que essa respiração se torne um reflexo pra mim, que eu não precise mais pensar nisso. Quando eu digo que eu repeti, que eu precisei de tempo e que eu repeti, não eu, entendeu? É na, na cama, naturalmente, quando você vai dormir, você coloca a barriga, coloca as mãos em cima da barriga e tenta, Ficar é, levantando a barriga. É uma coisa que aos pouquinhos você vai aprendendo. Se eu aprendi, você vai aprender. Ah, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou. Não tinha, nunca tinha feito meditação, nunca tinha feito yoga, nunca tinha feito nada disso. Alguns anos atrás eu consegui, então você também vai conseguir. Enquanto a respiração alta é essa respiração que provoca ansiedade, que mantém o estresse dentro da gente, que não nos permite oxigenar as células direito e é uma respiração que causa esse estado de alerta na gente, a respiração baixa, né, a respiração abdominal, ela faz todo o contrário, é a respiração que provoca a calma, né, que mantém a calma dentro da gente. É a que ativa, como eu já falei também naquele, naquele vídeo sobre a sofrologia faz bem para a saúde, eu já expliquei para vocês que essa respiração é, ativa o nosso médico interior, nosso médico interno, essa parte do nosso sistema nervoso que cuida da gente, que mantém a gente na uma saúde, com é, uma boa saúde. Inclusive, se você pensar, assim, é, essa, essa noção de respiração e calma, ela é meio que conhecida de mundo. Todo mundo já ouviu alguém falar, ou já falou pra uma pessoa que tá nervosa, por exemplo, calma, respira, respira fundo. Então, assim, existe no, no, no inconsciente coletivo uma associação que é feita naturalmente entre respirar e se acalmar. Só que, assim, respirar fundo não adianta, tá? Se você respirar fundo assim você vai acabar mantendo essa ansiedade ou até criando uma sensação de ansiedade nessa pessoa. Então respirar fundo não é suficiente, é respirar fundo e mobilizando a barriga. Agora, o mais importante é o seguinte, eu tô falando pra vocês de uma coisa que é relativamente fácil, mas é de graça. Então, pelo fato de ser relativamente fácil e de graça, tem muita gente que deixa pra lá, que banaliza. Gente, não banalizem, não subestimem a importância de respirar corretamente só porque é fácil e barato, ou, ou melhor, de graça, né? Isso não tira o valor da importância da respiração. Quantas coisas hoje em dia podem mudar a sua vida sendo de graça? Você pode fazer isso sozinho na sua casa. Poucas coisas, né? Então aproveite, você vai ver que se você conseguir desenvolver essa respiração, mais uma vez, tenta. Quando você for dormir, antes de dormir, inclusive vai te ajudar a dormir, né? Se você tiver dificuldade para dormir, você dorme, você deita com as duas mãos em cima da barriga e tenta mexer a sua barriga, antes, quando, enquanto você está inspirando, né? Você inspira, mas você vai ver que aos pouquinhos vai se tornar mais fácil para você. E você vai ver que você vai aos pouquinhos se tornando uma pessoa mais controlada, mais calma. Tem vários exercícios de sofrologia aqui no meu canal, que vão te ajudar também com isso, Tenho um exercício relaxamento dinâmico para se acalmar, eu vou colocar ele aqui no final do linkado, aqui no final do vídeo, que é, um, é, que é um exercício específico sobre respiração abdominal, então dá uma olhada lá, e mais uma vez, continue praticando os exercícios, não é porque é simples que você tem que desvalorizar, às vezes, coisas simples, fáceis e de graça, podem sim mudar a sua vida. Mais uma vez, não deixe de dar like, de mandar esse vídeo. Seja um agente do bem, mande esse vídeo para várias pessoas. E vamos mandar coisa boa para as pessoas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Então vamos espalhar coisas boas por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.